Oi, eu sou a Maria, e você está no Maria Quer Viajar? No vídeo de hoje, você vai conhecer um pedacinho do sul da Irlanda, o famoso roteiro de Ring of Kerry, e eu tenho certeza que você vai amar conhecer mais esse pedacinho da Ilha da Esmeralda comigo. Lembrando que, no momento que esse vídeo está saindo, 2020, nós estamos em período de quarentena, porém a gente já iniciou o calendário de afrouxamento e se você mora aqui na Irlanda, presta atenção no calendário porque a gente já tá começando a poder viajar aqui dentro, já pode viajar dentro do seu condado e logo logo poderemos viajar a ilha inteira. Não se esqueça de se proteger, cumprir as medidas de segurança, o distanciamento, tudo certinho. Então tá aí uma dica de roteiro pra você. A gente acabou de chegar aqui no Kiliner Park E é onde vocês viram essas imagens lindas desse lugar E a entrada é gratuita, é um parque gigante Tem uma cachoeira aqui dentro, mais ou menos de uns 20 metros Se a gente achar eu mostro pra vocês A gente saiu de Dublin bem cedinho, 5 horas da manhã pra estar aqui Agora são 10 e 15 Então é mais ou menos esse tempo que você leva o percurso A gente parou pra tomar um lanche, alguma coisa assim E aí agora a gente vai aproveitar um pouquinho da natureza a diferença dela para as outras. Olha o Júlio, de Natal. A de Natal, olha! Não, é dinheiro, é dinheiro, não é? Ah, que sei se eu quero. Eu quero ah, não. o que? Aquele do da... Não parei Caraca, é verdade! Só faltou a gente correr bem rápido e brilhar no sol. Essa é a minha beleza interior brilha. <risos> gente, eu acho que eu nunca vou me acostumar. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Olha, parece que eu tô num filme. Olha isso! Dark Waterfall Dark Gente, a gente pegou a maior chuva e aí a gente se escondeu bem ali debaixo daquelas árvores E aí deu uma diminuída agora e a gente tá correndo Porque dá uns 20 minutos a pé até voltar pro estacionamento uh -huh. Agora a gente veio almoçar e a gente veio pro o que é um pub no, no centro da cidade de Killarney E uma coisa interessante que eu observei é que parece que todos os dias tem um menu exclusivo Olha aqui Hoje é dia 3 de agosto de 2019 Então amanhã eles devem fazer outro menu e imprimir é. Bom dia, bom dia! A gente tá no segundo dia da viagem e ontem aconteceu uma coisa que eu não contei pra vocês Uma coisa muito maravilhosa! A gente teve um probleminha na hospedagem E aí o que é que aconteceu? A gente tentou o Airbnb, que era a opção que parecia ser mais barata E o pessoal não pôde hospedar a gente por causa de um erro E aí a gente correu para um hostel a boa notícia é que o hostel tem parceria com um hotel Bem do ladinho assim, dá pra ir por dentro mesmo da estrutura do prédio E tem um ofurô, sauna, uma piscininha então assim, foi muito bom porque a gente estava cansado do, da estrada e do parque E a gente ficou lá descansando e foi ótimo O lado ruim é que eu não posso mostrar pra vocês porque é proibido filmagem lá dentro Então eu vou ficar devendo essa Mas de qualquer forma vai aparecer aqui na tela todos os dados do hostel E aí vocês podem fazer essa mesma trip ter uma experiência parecida Mais um ponto importante, o hostel inclui café da manhã mas não tenho muitas expectativas Porque é bem mais ou menos assim Tem uma comidinha lá, mas não é um café da manhã de hotel, entendeu? Então é isso A gente começou agora o Ring of Care mesmo, oficial E eu mostro pra vocês os espaços do caminho A gente parou o carro aqui só um pouquinho, porque tem uma ponte do rio Cará. Parece um nome bem brasileiro, né? bem indígena Mas na verdade, olha essa vista aqui E tem um pedacinho que dá pra você estacionar o seu carro, tirar umas fotos E nesse momento aqui, hoje é que dia domingo? Sim Hoje é domingo de manhã, agora são 10 e meia da manhã Tem uma feirinha aqui, ó, quem gosta de comprar lembranças. vamos chegar aqui na segunda parada do Ring of Cars Porque a gente parou lá naquela ponte pra mostrar pra vocês agora a gente parou numa praia O clima tá dos melhores? O clima não tá dos melhores Mas eu queria morar bem ali, ó Tá vendo tem umas casinhas ali, ó Ó o Júlia, a Gabi E as casinhas Queria morar nas casinhas Mas deixa eu mostrar pra vocês a praia, só um minuto Faltou sol, faltou calor, faltou, a gente está se divertindo assim mesmo. Fala oi amor. Oi, vamos entrar no mar? Nossa, nunca, geladíssimo, humilhado. Essa daqui é uma das igrejas nas paradas que a gente vai fazer. Ela é super antiga, é coisa de 1600, 1700. E a gente estava vendo os túmulos, tem uns túmulos ali dentro e outros passando aqui. E a gente achou algumas famílias com nós por exemplo, O'Connell. Tem uma avenida enorme lá em Dublin que é a O'Connell Street e é a O'Connell Bridge também, que é uma ponte super importante. E a gente também achou o túmulo lá dentro da igreja dos Stephans. Então se você já ouviu falar, quase caí <risos> Se você já ouviu falar Do Stephens Green Que é um parque super famoso Eu vivo mostrando pra vocês lá no Instagram aproveite e segue lá Você já conhece esse sobrenome E ali na frente você vai ver a Igreja Nova Que a gente não foi visitar Mas se você tiver com tempo Lá na frente Estamos aqui no Fisherman's Bar e pedi um dos pratos mais tradicionais aqui da verdade que é o fish and chips que é o peixe com batata frita é um dos pratos mais comuns aqui esse prato e de manhã o Irish Breakfast, né? As duas principais que existem. <risos> Só queria dizer que esse prato não tem graça nenhuma. É um peixe frito com as batatas fritas e de vez em quando tem é uma saladinha assim, às, às vezes não. Só que o peixe, ele é simplesmente frito. Ele não é temperado, ele não tem um alinho, um limãozinho, um salzinho, qualquer coisa que você tempera o peixe aí na sua casa, ele não tem. Então, essa aqui é a minha reclamação em relação a esse peixe. O limãozinho aqui é você espremer. Aqui na, na batata e no peixe, yeah. e como é assim? Como continua sem sabor, mm -hmm. gente? Olha só o que aconteceu aqui. Um problema: a gente veio ver os clips da cidade, né? É quatro euros por pessoa. E esse valor tá incluso o estacionamento. Só que tá chovendo, tipo, muito assim. Tá muito nublado. Não vai dar para ver nada do cliente. Não vamos pagar para isso. E aí, é esse aqui é o lugar. Tem estacionamento? Pode vir que é sucesso. Só que tem num dia que não esteja assim. Então, vamos voltar pro carro. Tá frio. A gente acabou de chegar aqui na fábrica de chocolate e aí agora a gente vai fazer uma tour e conhecer os diferentes tipos de chocolate. Garlic, vanilla, chocolate. Hey. This is white chocolate, lemon and lime, citrus, dark mint. Right. And it cleans the palace. Gente, vocês não sabem aonde que eu estou agora, mas acho que eu vou falar ali de cima, ó, contar para vocês. A gente está agora num monumento que existe há centenas de anos antes de Cristo. Na verdade, eles não sabem quanto que isso aqui foi construído, mas eles acreditam que isso aqui é do dono da terra. E agora não é de ninguém, porque a gente pode chegar aqui e tirar foto, maravilhoso. Bom dia, bom dia, a gente tá no nosso terceiro e último dia da viagem E aí a gente vai fazer duas paradas só hoje Porque a gente acordou tarde, tomou café da manhã à vontade Inclusive tem uma dica pra vocês De um lugar de café da manhã no hotel chiquérrimo, 10 euros à vontade, você come E quem aí é friend de Friends? A gente tá agora no Ross Castle Castelo do Ross, olha só que legal A entrada é gratuita e tem uma mini galeria lá dentro Explicando um pouquinho a história do castelo Vale a visita porque tem uns patinhos ali, um negócio, um, um riacho e um monte de trilha em volta, então se você é fã de natureza e coisas históricas dá uma passadinha aqui quando você fizer o Ring of Care